Gente, eu vou mostrar pra vocês como que fica a pinche mini quando ela tá grávida Ela tá de barriga já tem já um mês Olha, olha como é que ela fica Já começa a barriguinha a aparecer um mesinho Os peitinhos começam já a inchar, ó, oh, né meu filho? Ela é uma princesa, né meu filho? É a riqueza, tá gente? Ela é riqueza ela é tão bonita, deu um banho nela, né, meu filho? É, deu um banho nela. É, olha lá. Aí, aqui, gente. Os peitinhos começam a crescer já. Olha, observa pra vocês verem. E a barriguinha começa a inchar já, né? Um mesinho. Tem um mês de gravidez. Né, meu filho? É, para dar uns filhotinhos bonitos, né, meu filho? Papai vai colocar o lá no sol se quem sozinho, né? Tá sentindo frio, né, meu filho? Eles são muito frientos Gente, pensa no cachorrinho bravo, territorialista, é o Pinch Mini, tá? São muito sentimentais eles. É, meu Pepe? E meu filho? eu tô Olha lá, olha os peitinhos delas. Ó, tá vendo o peitinho, gente? Já tá grandinho, já. Né? Um mês Gestação demora uns quatro meses, tá? Gestação do, do da cachorra cachorro. É, se eu não me engano é três ou quatro meses, tá? Essa aí é a princesa, a riqueza de um mês, tá? De gravidez a barriguinha, tá aparecendo já, tá bom? Tá, ela fica assim. Depois eu vou gravar para vocês quando tiver dois meses de gravidez. Dá tchau princesinha. Tchau gente, curte o vídeo. Ah. Aquela ali é a filha dela, a filha da riqueza. Né, meu filho? É a Lara. Também tomou banho, né, Lara? Tá grandona. tá? É? Então tchau, tchau, tchau. Ui, coxinha de papai. Coxinha de papai.